E aí Clanchardão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Kunai Metroidvania é sensacional para Nintendo Switch PC Novíssimo! Ainda não saiu para PS4 nem Xbox One Vamos ver se sai Hoje eu acho que é o último episódio da série A gente vai enfrentar a última área e o último chefe do jogo e veremos o final Beleza, a gente acabou de renascer, se eu não me engano à direita Aqui a gente já vai para a área necessária No último episódio a gente roubou o núcleo de uma nave você está pronto para sair da terra? Sim Olha lá que legal As animações são, são legais Tem o tab Vai lá encaixar É um tablet gigante Ó. Com um Gandam, né? A gente saindo para a lua artificial. Muito bem. Até agora não sei se é um peixe ali do lado carregando. Beleza, chegamos na lua artificial e aqui não há nada. A qualquer momento é possível voltar para a terra. Não tem uma... nenhum problema. Chegando aqui perto a tela começa a ficar meio esquisita. Quando a gente entra em contato com este modo, a gente vai acessá-lo Ele tem este Wake Up Vamos lá? É tipo um vírus tá vendo? É bem desagradável mesmo A gente vai passar por um pedacinho da história, A gente, tá congelado ali no fundo você conseguiu, sei lá graças a Deus, eu sabia que você conseguiria sair de lá Eu senti tanto sua falta, sabe? Tá? Agora nós juntos podemos Nós juntos podemos A tela mostra um retângulo vermelho Agora, que... que tem de errado? Opa, já começou a bugar Você está tentando sair? Por que você está tentando sair? Você está salvo aqui, Tabi tá? Só fica aqui comigo? Eu tenho uma ideia melhor Que tal tá não? Ele tá meio bugado uh! Chegou a bater nele, a hora que... nela Na hora que desce o bug do mulher Isso aqui é muito parecido com a tela que a gente passou lá atrás né? A tela inicial do jogo Veja, o meu objetivo é salvar a terra Eu estou fazendo exatamente isso Por que você não se junta a mim fazê-lo? Muito bem Que seja da sua maneira Agora a gente vai conversar com ela duas vezes E vamos enfrentar áreas de inimigos Muito bem Estou fazendo isso para salvá los salvar todo mundo. Você não entende isso? Eu, eu vejo a verdade agora. Você não é diferente de todos aqueles humanos asquerosos. Tá vendo? Hahaha! <risos> que? nem o meu, meu ser livre de objetivo vai me ouvir. Eu estava tão certo que instalando o vírus iria funcionar, mas eu acho que você é mais forte do que antecipei. Eu vou destruí-lo, Tab. Tá? vou reduzi-lo a menos átomos. Átomos. Eu vou fazer você implorar por perdão. Eu vou erradicar você de dentro para fora aqui. E quando eu terminar com você, eu posso finalmente extrair o núcleo da terra para... É... empoderar minha, meu próprio planeta, minha própria utopia Onde os, nenhum humano... Que ninguém vai conseguir destruir, pronto? <risos> Muito bem, agora a gente vai enfrentar áreas e mais áreas de inimigos Sua peste, seu pestinha só quebrando tudo bem que a gente vai pegar esse aqui soltar o rojão para um lado vamos coletar as moedinhas ele vai conversando com a gente conforme... Tá? aí a gente vai derrotando ele de novo de novo. Bem esquisito, hein? A bazuca é o. Oito faz tá mais apelão desse jogo. Disparada. É demais, é demais. É bom derrotar direitinho Porque depois Depois a, a vida complica Tem que fazer tudo de novo viu? Tomando aí conforme né mais uma, mais uma área. Ah, estava enganado. Estava enganado. Estava enganado porque a gente não começa do começo. Mas acho que o ideal é manter ficar num lugar mais altinho. dinheiro porque esse dinheiro será muito valioso ok tá dando tudo certo mais ou menos certo não é muito errado tá de bicho vamos para mais uma área esquisita Parada piorar até agora. Já acabou? Não, que não. Seria fácil? Não, jamais. que a gente vai assistir, meio largo, né? Ah, o míssil, dali, dali, dali. Não sei mais quantas áreas tem, mas ainda bem que não precisa fazer tudo do zero. é simples, simples. Esse bicho só esperar, não pode esperar me atirar. Mas pra cá. Aê. Do dragão. Esse dragão é aqui, confesso, não é difícil, mas é muito legal o design do bicho. Vou derrotar esse carinha, revertendo os mísseis tem inimigos que não acabam mais Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Não, não, não, não, mais pra cá. Meu Deus. Cotovia. Não tem fim, né? Não tem fim. Minha maior queixa desse jogo é que o nosso personagem fica muito forte, fica muito forte. Aqui que deu um afeto derrotar esses bichinhos também? Você não esperava derrotar esses pequenos bichinhos. Estão ofensivos. Hum, tomou. Curto Mix de Range. É muito legal Será que acabou? Não, não, tenho, certeza, não tenho certeza Laboratório do robótico falar aqui Eu vi o suficiente Me lute lá fora Vamos resolver isso pequeno TAB De uma vez por todas Tá vendo? Tudo isso foi um leve teste Porque o último chefe É caprichado o último chefe. Vamos fazer umas compras Que a gente poderia comprar Temos Mil contos Vamos aumentar o clip size Vamos aumentar... Redução de knockback, né? Que você voa menos para trás. de jump. Attunement. Não sei, como isso aí também. Recupera mais, mais energia matando os inimigos. Isso é meio tarde, né, pra isso aí. Aqui é só descer. É só descer que a gente vai enfrentar o último chefe. Que é esse cara aí com quatro braços você teve que arruinar tudo? Meu objetivo era, claro, salvar a terra a qualquer custo. Só tinha uma solução possível, erradicar toda a forma humana. Mas, mesmo que isso não fosse suficiente, a terra estava além de ser salva. Então, eu decidi construir uma nova terra melhor. Para energizá-la, eu preciso do núcleo da terra. Isso significa que a terra precisa ser destruída com tudo nela. Incluindo você, Tabi. Fora de morrer. Ah, que bonitinho. Lemoncus. A gente morreu já algumas vezes nele. Né? Só para usar a shotgun, a shotgun. Vou provar essa figuete Para castigar ele bastante Errou! O Splash Damage já cuida dele? Não precisa acertar em cheio Tem oportunidade para acertar encher o tá louco Encher! na boca. Tomando Agora ele vai jogar né? o site dele e a gente tem que pegar. A ah, foice né? Agora é um pouco mais enjoado. Só tem que desviar. Desviar e ir batendo ele um determinado número de vezes o ideal é nunca ficar no meio onde eu tô ele toma menos dano né Cada vez mais rápido, feito derrotado Lemon Cus. Ó, oh, vral. Imagina, cortou o cara no meio junto com o planeta dele. <risos> carinha, carinha demais. Acabou com o Kunai. Tá aí. Foi bem divertido. A gente gostou bastante de jogar. É possível continuar jogando, né? Pra encontrar Todos os secretos, né? Tem um monte de chapéu para ser encontrado. Também tem os corações, a gente só encontrou dois, são oito fragmentos. E são 12 fragmentos. Né? Faltou bastante coisa. Mas a gente vai encerrando por aí, né? Tem as fotinhas, né? O carinha da privada, o velho da marreta. Vamos dar uma olhada aí nos, nos créditos, né? Aproveitar para agradecer o pessoal da Arcade Crew, que forneceu um aqui do jogo para gente Também o pessoal do Turtle Blaze, que está sempre na, no Discord recolhendo né, críticas e sugestões Estão fazendo um excelente trabalho aí Foi um bom Metroidvania, né? Então tá aí concluído o Kunai. Vocês gostaram da série? Gostaram do jogo? Da nossa Gameplay?